Todas as teorias, todos os poemas, duram mais que esta flor. Mas isso é como o nevoeiro, que é desagradável e úmido, e maior que esta flor. O tamanho, a duração, não tem importância nenhuma, são apenas tamanho e duração. O que importa é a flor, a durar e ter tamanho, se verdadeira dimensão é a realidade. Ser real é a única coisa verdadeira do mundo. Todas as teorias, todos os poemas de Alberto Caieiro.